Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, neste vídeo vamos falar sobre barriga, mas antes você tem que ter a liberação do seu médico para fazer atividades físicas e para fazer e ter resultado tem que ter um cardápio, cardápio nutricional, ganho de massa magra com mais de seis opções para o café da manhã, mais de seis opções para o lanche da manhã, lanche da tarde, almoço, jantar, está lá embaixo na descrição, não perca essa oportunidade que é uma oportunidade única aqui do canal. Vamos fazer o exercício fazendo assim, olha só, eu vou Deitar, deitar, pronto. Basta você ficar deitado assim, como eu estou. Você vai fazer o seguinte: vai colocar ambas as mãos da seguinte forma, mão esquerda no ombro direito, mão direita no ombro esquerdo, vai flexionar a sua perna dessa forma, você vai continuar com a visão olhando para o teto, não tira os olhos do teto e aí você vai tirar lentamente as suas costas do contato com o solo, mas ó, visão fixa para o teto. Outra coisa, quando você tirar Tenta soltar todo o ar que está aqui na cavidade, ó. Soltou, trava, sente essa musculatura aqui, ó, superior do seu abdômen. Aperta, tá dura? Isso, é isso que eu preciso. Volta à posição inicial. Subiu, devagar. Solta todo o ar, contrai e volta à posição inicial. Subiu, vamos lá. Um. Volta, subiu, dois, volta, mais uma, três, contrai bem o abdômen, volta, quatro, volta, vamos fazer cinco, cinco, e volta à posição inicial. Quando você fizer esse tipo de treinamento, você vai estar trabalhando bem a musculatura aqui do seu abdômen. Claro, você não vai trabalhar toda a musculatura, mas essa parte superior aqui você vai atuar bastante com esse tipo de treinamento. E aí, associado a outros vídeos aqui do canal que eu irei trazer, de como você pode fazer os exercícios para trabalhar as diferentes partes do seu abdômen você vai conseguir ter os resultados por isso que eu falo você tem que se inscrever no canal tocar nesse sininho porque praticamente todos os dias eu estou postando vídeos e são vídeos que são complementares então hoje eu estou postando esse vídeo que é do abdômen parte superior amanhã já pode entrar aqui no canal transverso depois pode entrar aqui no meio reto abdominal que é toda extensão inferior então você vai acompanhando e aí você vai conseguir ter esses resultados que você tanto deseja mais uma dica muito fácil de se fazer, então se inscreva no canal, vai lá embaixo na descrição e aproveita para ver esse cardápio, tá bom? Muito obrigado e não deixe de ver, ó, esses vídeos aqui são vídeos maravilhosos que vale a pena você assistir, porque são vídeos que vão te trazer ótimos benefícios. Até nosso próximo encontro!